Fala rapaziada, esse vídeo aqui é direcionado exclusivamente para quem aí está no mercado digital, Hotmart, Monetize e está sofrendo para fazer venda, aquela pessoa iniciante, aquela pessoa que segue, vê um videozinho no YouTube, aqueles videozinhos mostrando ganhos no celular e falando que o mercado é, é fácil, é mil maravilhas, você só basta comprar um curso, aí você vai lá e clica nesse link do curso achando que você também vai faturar seus 10 20 30 mil reais assim como o cara do vídeo falou e você se depara com um vídeo de vendas com uma um texto embaixo um botão que geralmente o curso chega no valor a 500 reais por aí mais ou menos entre 200 e 500 reais tá você hesita pensa muito vê os exemplos que você achou na internet né se afiliados de hotmart monetize acredita no projeto acredita que essa pessoa não está mentindo ou que qualquer um também consegue ganhar aquele valor de 30 mil reais e 20 mil reais apenas com a internet parcela o curso em 12 vezes Ah, falar daquele ah, cartãozinho não tem às vezes não tem um cartão Usa o cartão da esposa, usa o cartão da mãe, do tio, da namorada, dos amigos. E no final cai numa porrada de aula teórica, pouca prática, que fala um pouco de tudo, nada completo, nada conciso. Tenta aí começar os projetos de primeira, assiste as primeiras aulas, começa a pôr em prática uma coisinha ali, outra aqui. Aí se depara que você precisa, além de investir o curso, investir também em um site. Esse custo aí chega a uns 60 a 70 reais por, por mês. Aí você descobre também que a estratégia desse curso e a estratégia que levou muita gente a ganhar 30 conto por mês uh, você precisa de um, um serviço de autoresponder e-mail marketing geralmente é a empresa lead lovers que a galera indica ela custa aí na base de 100 140 reais por aí por mês 180 reais por mês tá e tem os seus limites por contato quantas pessoas você vão ter na sua lista passou esse limite você tem que fazer um upgrade de pagar mais você hesita mais uma vez compra esse serviço crente que tudo vai dar certo Acaba que você amarrou uns 200 reais de custo, mais a parcela de um curso caro e no final, cara, você ficou aí um, dois, três meses e nada de venda, nada de retorno, só dívida e vamos construir melhor esse seu personagem aí. E no final, cara, e pra resumir, você tá desempregado, cara, você não tem renda de lugar nenhum, ou você saiu do emprego ou você tá no emprego mas tá infeliz para caramba com seu emprego uh, você vê que dali você não sai para lugar nenhum você não com, vai conseguir dar qualidade de vida para sua família para sua esposa para seus filhos se você tiver filho você vê que ali só tá enriquecendo seu patrão cara e quer mudar e acreditou que esse curso seria, esse curso que você viu alguns youtubers falando seria a mudança da sua vida e no final de contas só embaralhou as informações na sua mente e nada de retorno e muita dívida porque além de um curso você se amarrou com outro serviço bom mano se você se encontra nessa situação esse vídeo agora eu vou dar um tapa na sua cara tá e vou te mostrar um jeito bem mais simples de você começar a ganhar dinheiro na internet, fazer os seus primeiros reais e a partir do seu lucro você começa a investir. Só fazendo um, um disclaimer aí, né, mano? Um detalhe: essa estratégia que muitos cursos que você vê aí de 500 reais ensina, elas funcionam sim, tá? Não vou estar aqui para atacar pedra e ninguém, elas funcionam só que não sou estratégia para iniciantes não é só estratégia para você que está assistindo você que não entende nada de internet a única coisa que você faz na internet é ver vídeo no youtube é postar foto no instagram é ficar compartilhando postagens de humor no facebook tá escrevendo alguma coisa no twitter se você é essa pessoa que só usa internet para isso e não veio não sabe nada de vendas online nunca cara nunca fez um blog nunca fez nada esse tipo de estratégia não é para você. Não é para você, simplesmente não é para você. Existem estratégias melhores para você que é iniciante, para você que não tem até um computador, você só apenas tem um celular, você consegue com essa estratégia, pegar a prática do mercado com uma ou duas horas por dia, eu sei que, pô, trabalho das 8 às 6, chega em casa, se pá tem até uma faculdade para fazer você vai chegar meia-noite então você tem pouca hora para fazer essa parada então de uma duas horas apenas com o celular se você quiser você consegue ganhar de mil a cinco mil reais por mês simplesmente fazendo o básico que você precisa fazer então se você está interessado por essa estratégia bem simples para iniciantes começar a fazer renda tá começa a fazer ganhar dinheiro de verdade até com o celular, se você só apenas tem um celular, eu recomendo que você aqui abaixo desse vídeo tem um link de uma aula gratuita ensinando a você fazer de um a cinco mil reais pela internet apenas com celular, sem ter blog, sem fazer vídeo, sem fazer lista, sem comprar cursos de 500 conto. Você só precisa da prática, tá? A prática. Você precisa da informação e da prática. E nem a informação eu vou te dar agora. A prática é com você. Então, você quer mudar sua vida ainda em 2020, cara? E parar de ficar seguindo essa galera que mostra ganhos que na verdade não são ganhos do que eles fazem e te empurram cursos caros. A aula é pra você e eu vou deixar no link aqui abaixo. Vai aqui abaixo, aqui, ó, no link, no comentário. Tá? Boa aula.